E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai correr aqui em Golias, todo mundo com o mesmo carro, essa Mercedes aqui. Se você quiser participar das nossas corridas, é só aparecer lá na Twitch, o link tá na descrição, beleza? A partir das 9 horas, 9 e meia, a gente tá começando a fazer as corridas com a galera. E se você é novo no canal, aproveita e se inscreva, na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do Forza Horizon 5 aí para você. Ontem a gente teve uma ideia diferenciada. A gente tá vendo que se você montar um comboio, que nem eu fiquei ali do lado de fora, você chama seus amigos, convida eles, monta o seu comboio, cria um tipo de corrida com um carro, né? Que nem a gente criou com essa Mercedes aqui, que a gente quase não anda com ela, mas para esse tipo de evento aqui dá para fazer algumas corridas. Aí eu tive a ideia, por exemplo, como o pessoal cai muito, né? Se você, por exemplo, sai de uma corrida, já pula para outra corrida, com certeza a galera vai cair, porque o servidor do jogo parece que tem algum problema, então eu tive a ideia de, de pegar um cronômetro e esperar um ou dois minutos, né? Para ver se a galera consegue carregar e entrar em uma próxima corrida. É mais ou menos o tempo que a gente espera no, no Forza Motorsport na categoria de carros sem configuração de tonagem. Lá leva um minuto para começar a próxima corrida. Então eu levei isso em consideração e parece que tá dando certo. Ontem a gente fez várias corridas e a gente não teve muitos problemas de quedas. O chato é que toda vez que eu for chamar alguém pra correr, né, quando tem alguma vaga por exemplo, tem 10 pessoas e já, a gente já tá pronto pra entrar numa corrida aí se aparecer outra pessoa, a gente tem que esperar mais um minuto pra essa pessoa se estabilizar no servidor do jogo eu acho que é por isso que os desenvolvedores ainda não trouxeram a opção da gente configurar nós mesmos o modo online, porque eu acho que se a gente ficar em umas sequências de corrida, o pessoal vai cair mesmo então, não tem jeito a gente até viu publicações do pessoal da gringa, né, dizendo que o modo online ia melhorar, um desenvolvedor aí que é responsável pelo modo online tava fazendo alguns projetos, mas não saiu nada do papel, né? Eu já tô até meio que perdendo as esperanças da gente ter aí, por exemplo, uma ranqueada, que muita gente espera isso, ou a opção da gente fazer as corridas personalizadas, que é uma coisa muito boa. A gente tá vendo que os desenvolvedores estão tendo problemas com a multiplataforma. Eu eu acho que esse jogo, ó, eu acho, não é certeza. Quem jogou Forza Horizon 4 aí sabe, deixa nos comentários que quando apareceu aquela DLC da Hot Wheels no Forza Horizon 4, aqueles carrinhos da Hot Wheels, e o jogo foi anunciado que foi para Steam, começou a dar problema no servidor. Eu não tô culpando aqui a Steam, né, porque a responsabilidade é dos desenvolvedores do Forza, mas depois que o jogo foi para lá, a gente começou a ter problemas de carregamento, demorando, o pessoal caindo, às vezes a gente montou monta o comboio, e quando começa a corrida, todo mundo cai. Então, começou ali, e pelo que eu tô vendo, eles ainda não conseguiram identificar o que que tá causando esse tipo de problema. E esse tipo de problema se estendeu até para os eventos sazonais, né? Ontem eu postei um vídeo perguntando a galera aí se alguém tava tendo problemas em questão dos eventos sazonais, Forza Tom, as corridas. Eu não, eu não precisei nem perguntar direito. Eu já olhei lá no Twitter do Forza, no Discord do Forza, e já dá para ver que tá todo mundo reclamando lá que não está conseguindo concluir o evento do Forza Tom. Eu tô vendo que esses problemas... Eles se revezam nas plataformas. Uma hora eu tô vendo a maioria da galera reclamar lá no a galera do PC que joga no PC, e outra hora eu tô vendo a galera dos consoles, né? Eu tive dois problemas duas vezes nos eventos sazonais com esse problema aí de não poder concluir os eventos do Forza Tom. Eu acredito que os desenvolvedores estão tendo problemas aí com essa questão de multiplataforma, porque se a gente for parar para pensar, o Forza Horizon roda no PC, roda nos consoles da geração passada e nos consoles da nova geração então para eu acho que se der certo para alguns para outros não vão dar, não vão dar certo né tanto é que por exemplo se eu fazer uma sequência de corrida sair dessa corrida aqui e já ir direto para outra sem esperar um ou dois minutos a maioria dos jogadores vão cair da sala eu acho que é até por isso que o novo Forza Sport, né eu não sei talvez não deve ser isso eles não querem é, trazer o novo Forza Sport e deixar ele ali ali para as plataformas anteriores que nem Xbox One e Xbox One X parece que até o Xbox One X tá fora né só do série S e Série X para frente eu acho que é por causa desses problemas né mas se você joga nessas plataformas pode ficar tranquilo porque você vai poder jogar o jogo pelo Cloud né que eu vi que muita gente aí tá elogiando Cloud se você usa o xcloud deixe nos comentários como é que tá a sua experiência eu nunca cheguei a usar eu já testei um celular meu, mas era antigo o telefone, então não tava rodando muito bem, eu cheguei a testar o Need for Speed, eu vi que abria, só que como o celular era antigo, né, então eu acho que o problema meu ali nem era a questão da conexão, mas era o telefone que eu tava utilizando, mas tem jogadores que jogam com a gente aqui que eles usam esse serviço e a galera elogia muito, porque parece que ele roda até a 60 frames, né e o Xbox One Fat ele roda o jogo a 30 fps, então é mais vantajoso mas eu acho que tem que ter uma conexão boa, né? Eu acho, porque eu nunca usei esse serviço. Se você já usou, deixa aí nos comentários como é que é a sua experiência pra galera saber também. Como você tá vendo aí, dá pra ver que alguns jogadores estão caindo da sala, né? Até chegar na última corrida. E os relatos da galera, algum sala que é que é problema de conexão. E eu vejo que a galera do Xbox One tá com problema do jogo do nada ele fechar. Mas são problemas básicos, eu acho que não tá muito relacionado a essa questão... Da, dessa retrocompatibilidade do jogo com outras plataformas diferentes. E já que a gente estava falando em evento sazonal, interessantíssimo, mano. Aquelas imagens que eu falei da comemoração de, do Horizon de 10 anos, né? Horizon 10 anos, elas so, foram confirmadas. Eu fiz um vídeo mostrando, né? Uma imagem lá com vazamento de todos os quatro ícones do próximo evento sazonal que não estava mostrando, né? E agora está mostrando. Se você, na hora que você abre o jogo, mostra lá o evento sazonal se você apertar o botão RB, lá no final vai mostrar as imagens dos próximos eventos sazonais. Já estão é, disponíveis e deu para a gente confirmar o que realmente vai vir. Nós temos confirmação da Batalha da Meia-Noite, que eu já havia falado, né? Que aquela imagem... Mano, eu não sei como é que essa galera consegue. Eu acho que os desenvolvedores, eles devem vazar algumas imagens de propósito para gerar aquele hype. Se você acha que é isso, deixe nos comentários. Ou então a galera do computador, mano, eles têm a, a, a possibilidade de fazer tudo no jogo, né? Porque, ó, a gente já tem o Midnight, né? Que é as corridas da meia-noite. A história do Horizon, que vai trazer um pouco da história de cada um dos Forza. A gente tem o Event Lab, que mostra que vai ter alguns conteúdos é, físicos né porque a expansão da Hot Wheels a gente tem no Event Lab as pistas a gente tem tudo ali aquele evento de carros de rali também a gente tem as bandeiras alguns itens que faziam parte daquilo lá e se o Event Lab tá ali naquele ícone quer dizer que ele vai aproveitar alguns recursos que são dos outros Forza então pode ser que tenha bandeiras né dos outros Forza ou outras coisas aí que a gente nem sabe que eles podem trazer para gente e a gente vai ter também um distintivo, né? Que é uma coisa assim que eu acho... É, não acho tão relevante, porque eles trouxeram aquilo ali pra gente pra dar uma sensação de competitividade, de ranking, né? Porque você só pode ter aquele tal distintivo, você fazendo pontos nos eventos online. Que é uma coisa meio que ranked, né? Uma ranqueada, só que é muito, muito fraca, não chega nem perto do que a gente realmente quer, né? Cara, e outra coisa interessante que eu sempre esqueço de comentar, é que eu vi que o pessoal tava compartilhando para mim algumas imagens estranhas que ficam aparecendo no mapa, né? Tá tendo também, o pessoal tá gostando muito de fazer teoria, eu acho que o pessoal do Fuso tá aproveitando, né? O pessoal tava mandando... Oh, Ó, ontem um, alguém me mandou para mim uma nuvem, uma foto da... Foi o Reis que mandou para mim uma foto de uma nuvem que tinha um formato de um rosto, meio que gritando, né? Agora a galera vai falar, ih, é o fantasma do cara do Horizon 1 que se acidentou. As teorias vão chegar depois depois que essa imagem começar a ser compartilhada e outra imagem que eu vi também que tem uns pontos verdes à noite dependendo da posição que você fica no mapa tem uns pontos verdes eu fui ver o comentário da galera o que que é isso e o pessoal já tá falando que é óbvio mano não é possível só faltava essa agora eu acho que os desenvolvedores deveriam falar logo o que que aconteceu naquele final do forza horizon lá se foi um bug o que que aconteceu e essa outra história aí desses pontos essas luzes que ficam espalhadas no mapa aí que o pessoal gosta de comentar também tem outra coisa também que eu gostaria de saber eu não posso esquecer é se você já comprou alguma coisa no aliexpress mano parece que tá chovendo cara se tivesse cho chover na sua cidade deixa nos comentários que aqui começou a chover eu espero que você consiga me ouvir mas eu queria saber se você já comprou alguma coisa no aliexpress mano lá tá tendo a placa mãe b 450 m tá 600 e poucos reais aqui tá mil e tanto eu já comprei a fonte Já tô com a 3070 ali Parada Tô com a memória duas, duas memórias de 16GB Tô com um gabinete aqui Falta placa-mãe O SSD E processador agora E eu tô pensando em comprar o kit Lá no AliExpress Eu vi que dois seguidores do canal comprou Chegou pra um, né? O kit, placa-mãe, processador E não foi taxado Então eu tô pensando em comprar Lembrando que eu não tô recomendando ninguém Comprar, tá? No AliExpress Eu tô com a... assim com dúvida se eu compro ou não Tô com medo de ser taxado, né? Mas eu acho que eu vou meter o louco e vou tentar comprar Porque eu quero montar logo esse kit A gente sabe que não tem garantia, né? Se você comprar fora do Brasil Mas você tem aquela questão da economia, né? Porque eu tenho uma placa mãe no meu computador ali Eu comprei ela usada Acho que era uma B... B450 Que eu vendi pro meu irmão, um PC antigo E até hoje funciona muito bem Já caiu raio, já deu queda de energia Nunca deu problema nenhum Eu vejo que o pessoal fala que placa-mãe processador Raramente dá problema né E se comprar no Ali também, geralmente não dá problema Ela já vem toda encaixadinha lá E é muito difícil correr o risco Mas eu tenho esse certo receio Deixe nos comentários se você já teve experiência Se você tem vontade de comprar E tem medo de ser taxado Deixe nos comentários eu ia trazer outra corrida em maratona, mas infelizmente tá chovendo pra caramba e eu acho que vai fazer muito barulho. Eu espero que você tenha gostado e tenha escutado esse tipo de conteúdo, tá? Se você quiser participar das nossas corridas, é só aparecer lá na Twitch, tá? Eu queria trazer essa corrida aqui, foi a minha primeira vitória nessa, nessa pista gigantesca. E a gente vai continuar trazendo mais pistas como essa aqui. E se você quiser correr com a gente, é só aparecer, beleza? Espero que tenha gostado da nossa conversa e até o próximo vídeo.